Olá, bem-vindo ao Papa Bitcoin. Meu nome é Eduardo e esse é o episódio de número 10. Dois seus bitcoins. Toda vez que se fala nas vantagens do bitcoin, acaba -se ficando preso a vantagens como não precisar de banco para guardar o próprio dinheiro, não pagar taxas para transferir o dinheiro de uma pessoa para outra, facilidade de comprar internacionalmente de maneira rápida e fácil. Você poder, por exemplo, pagar uma cerveja para o seu amigo que está a quilômetros de distância, que está do outro lado do mundo, por exemplo. E é muito fácil, se o cara tiver num bar que aceita Bitcoin, é só o cara te mandar o código de pagamento do bar e você, em qualquer lugar do mundo, pode pagar uma cerveja para o cara. Por outro lado, as pessoas que não conhecem pensam que o Bitcoin serve para comprar droga, para lavar dinheiro, para contratar assassino. Sendo que tudo que é possível fazer com o Bitcoin, as pessoas já fazem hoje muito bem com dinheiro de papel. Então o Bitcoin ele não veio inovar nada por esse lado. As pessoas que faziam coisas ilegais antes, elas vão fazer coisas ilegais independente da moeda que você der a elas. Por isso que nós devemos usar as vantagens do Bitcoin para fazer coisas boas que antigamente eram muito complicadas de serem feitas quando não se tinha uma moeda com as características que o Bitcoin tem. Uma delas é que pessoas que estão em qualquer lugar do mundo podem ajudar outras pessoas que também estão em qualquer lugar do mundo. E isso pode gerar um potencial de ajuda que não era possível antes de termos algo como o Bitcoin. Vamos pensar, por exemplo, como seria arrecadar fundos da maneira tradicional que a gente tem. Por exemplo, acontece a gente dentro do Rio... Muitas pessoas ficam desabrigadas e é necessário angariar fundos para ajudar essas pessoas a reconstruir sua vida. Então, o que é feito? Você precisa abrir contas em banco, ou pelo menos uma conta em banco. Aí você já gera um problema, porque para as pessoas enviarem uma doação, elas têm dois caminhos. Elas podem fazer uma transferência da conta delas para essa conta, ou elas fazem um depósito em dinheiro. Simplesmente pegam e fazem um depósito. Qual o problema do depósito em dinheiro? dependendo de como ele foi feito ele demora um tempo para compensar então esse dinheiro não chega automaticamente na conta demora um tempo se você fez a transferência da conta de um banco diferente do qual é a conta do banco da ajuda demora alguns dias para compensar e o controle se o que você doou realmente chegou ao destino e até mesmo quanto foi doado não vai se saber você tem que realmente confiar no banco que você depositou, você confia que a transferência vai ser feita corretamente e torce para que os fundos sejam suficientes para ajudar as pessoas. Isso falando em tragédias de escala nacional, onde as pessoas do mesmo país vão tentar ajudar a angariar fundos para um grupo de pessoas. Agora, quando a gente passa para uma escala internacional, isso piora muito. Por exemplo, como uma instituição vai abrir uma conta no país dela, para as pessoas de outros países ajudarem. Não tem como ele abrir várias contas. Ele vai conseguir, no máximo, abrir a conta no país que ele está. E ele abrir uma conta no país que ele está, como os outros países, as pessoas dos outros países, vão conseguir enviar fundos para as contas desse país? Ia ser é bastante complicado, porque se você quiser doar uma quantidade pequena, é capaz de você pagar muito mais em taxas do que o próprio valor que você quer doar. E ao contrário das doações nacionais, onde se você fizer a transferência de uma conta que seja do mesmo banco aonde foi aberta a conta que vai receber a doação, a transferência é automática, é praticamente instantânea, quando você faz isso internacionalmente, vai demorar sei lá quanto tempo para esse dinheiro chegar no destino. Então é um problema, e os problemas de saber se o dinheiro chegou e de quanto foi doado, continuam os mesmos. É possível até que exista bem mais problemas burocráticos para poder fazer com que essas doações cheguem ao seu destino. Por exemplo, eu não sei se é tão fácil assim abrir uma conta. Qual que seria o problema? Em quanto tempo isso seria possível? Será que é tão rápido abrir uma conta para receber esse tipo de doação? Mas e como seria, então, se a gente fizesse o mesmo processo usando bitcoins? Bom, para começar, a carteira que seria usada para receber as doações poderia ser criada e colocada em um site para divulgação em minutos depois da tragédia. As doações então poderiam chegar de qualquer lugar do mundo em quantidades que caberiam no orçamento de qualquer pessoa, sem falar que isso internacional ou nacionalmente não faria a menor diferença, você mandar uma doação para uma tragédia que aconteceu nas Filipinas ou no Rio de Janeiro, para quem está no Brasil, é praticamente a mesma coisa. O custo é o mesmo e a quantidade que você manda é praticamente o mesmo. Sem falar que você nunca pensaria em fazer uma contribuição para as vítimas do tsunami nas Filipinas de 10 reais Ou mesmo de R$1 ou até de 1 centavo, Porque existe um valor mínimo para você fazer uma transferência internacional. E uma transferência tão baixa, ela nem poderia ser feita. Mas no caso do Bitcoin, você pode doar o valor que você quiser você pode doar até menos que um centavo, então imagina que pô, 10 reais está pesado, doa 5 centavos, não faz diferença, se, se 10 milhões doarem 5 centavos, já são 500 mil reais, já é alguma coisa, e você pode doar inclusive menos que isso, então, você pode doar valores menores do que os centavos. E no final, isso tem um potencial muito grande, porque quando você reúne pequenas quantidades, mas de uma quantidade muito grande de pessoas ao redor do mundo, você consegue valores muito grandes. Quer ver outra coisa que tem um potencial forte, por exemplo? é Aquela coisa de adote uma criança. Quando eu digo adota, é aquela coisa de você custear os estudos, por exemplo, da criança. Custear os remédios, ou custear... O, os custos de vida daquela criança. Você passa isso para a escala mundial. Então, imagina que você viu um documentário de alguma organização que está ajudando crianças pobres e famintas na África. O processo de doação aconteceria muito parecido com o que eu acabei de explicar. Mas tem ainda um outro passo. Imagina que você viu que existe uma lista de crianças que você pode adotar. Então, você pode enviar o dinheiro diretamente para aquela criança. Você poderia, por exemplo, custear a escola dela, então você pagaria a escola ou a faculdade, por exemplo. No caso os tradicionais, como é que você faria para pagar a faculdade de alguém em outro país? O envio do dinheiro teria um custo alto, você não teria garantias que aquele dinheiro ia chegar. São processos que dá até para serem feitos quando você pensa nacionalmente, mas quando você pensa globalmente, complica demais quando você usa os meios tradicionais. E quando você tem os bitcoins... A possibilidade de pessoas em partes ricas do mundo ajudar pessoas nas partes pobres aumenta absurdamente. Agora imagina que você não tem condições de pagar, você se comoveu, mas você não tem condições de pagar a escola ou a faculdade para alguém em outra parte do mundo. Ou mesmo no seu país, que, igual eu estou falando, não faz a menor diferença. Você poderia simplesmente pegar aquele endereço para onde o dinheiro deve ser enviado e angariar fundos. Você não precisa que as pessoas acreditem que o fundo vai para você. Só precisa que as pessoas acreditem que aquele endereço que você está falando, você vai provar isso, obviamente, é de alguém. A pessoa vai mandar diretamente para a criança. Ela não precisa nem passar por você. Então, ela não precisa nem confiar que você vai ou não encaminhar o dinheiro. A, pessoa, a própria pessoa vai fazer esse encaminho. Então, é muito mais simples e muito mais fácil. Tem um potencial absurdo. Nesse caso das doações e das ajudas, a única coisa que você precisa certificar é se realmente a instituição que te passou o endereço é idônea se ela está faz, realmente fazendo aquele projeto, mas isso é uma certificação que você tem que fazer independente do meio que você vai usar para poder ajudar. E você conseguiria pensar em alguma coisa que seria potencializado com a facilidade que o Bitcoin entraria? Você consegue pensar em algum caso? Se sim, coloca aí nos comentários, ou mesmo se tiver alguma dúvida de alguma coisa que poderia ser otimizado, melhorado, do que já existe hoje, coloca aí também a dúvida que eu comento no episódio mais pra frente. Então é isso pessoal, não se esquece de se inscrever lá no site, para você receber notificação de quando eu fizer novas postagens. Até a próxima, até mais!